Fala galera, beleza? ponto aqui pra vocês e hoje eu vou estar... Tá mais um vídeo de dicas, mais um vídeo de umas... Qualquer dica, né? Coisas que eu acho que são interessantes pra mostrar pra vocês. Hoje a dica vai ser na Inferno, então a gente já vai entrar no mapa da Inferno aqui. E eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, porque são coisas que podem ajudar, podem agregar, podem facilitar pra você dentro de uma partida. Que são coisas que os pros usam, você que tá querendo começar, enfim. E aqui na Inferno, as dicas que eu vou dar hoje, eu vou até pra CT aqui, vai ser de CT, galera. Vai ser dois avanços meio que você pode fazer aqui de CT, que podem te ajudar bastante, beleza, galera? E os primeiros avanços... São dois tipos de avanços. Galera, um avanço que você vai fazer pro MF e um avanço que você vai fazer pra caverna, beleza? Eu gosto dos dois e os dois são úteis Só que você precisa descobrir mais ou menos o que, que o time tá fazendo, beleza? Como assim, fam? Vamos lá Se você tá jogando com o time que os caras estão dominando aqui essa parte do MF muito rápido Que eles não estão respeitando, esse avanço, um dos avanços vai ser bastante útil Que é esse aqui, galera Você tem que estar tá com o respawn, pelo menos, pra poder fazer Você vai pedir, você, o primeiro respawn Você vai vir aqui, vai tacar essa smoke aqui, ó, tá vendo? Vai vir aqui, vai fazer esse salto e vai subir aqui pra matar os caras do MF. Esse vai, essa vai ser sua função. A função do segundo é basicamente ele vir aqui no campanário, tá vendo? E vir aqui e ajudar você a matar e voltar. Essa é a função do segundo. A função do terceiro, galera, vai ser ele mandar duas flashes pro MF. Pra o cara que tá indo lá pescar, ele poder matar os caras cegos. Então vai ser mais ou menos isso aqui. É, você vai atacar essa smoke. Os caras do MF vão estar tá vindo. Você vem, dá um salto aqui, chega aqui ó, e já... Pega os caras da MF. E assim, vai ser muito rápido. É muito difícil os caras se prepararem. Ainda mais que vai vir flash, enfim. Então só precisa das três pessoas aqui. O segundo vai em campanário e vai dar uma, um suporte. E o terceiro vai fazer as duas flashes. É, pra, você, pra você poder fazer um avanço mf poder pescar Eu normalmente eu venho aqui, eu pesco o primeiro cara e não tento matar mais Eu sempre volto logo em seguida pulando pra cá Porque essa é a minha smoke que vai justamente me proteger Os caras eles vão atirar na smoke aqui, eles vão tentar, se eles acertar você, azar né Não tem muito o que fazer, é, uma, é um avanço bom Se você quiser acertar, tá, seu tipo tá lá espancando você, Ou você tá perdendo, ou tá muito, tá muito pegado o jogo né Você quer dar uma... Mudada, você faz isso, é bom eu, eu usaria facilmente no meu time, beleza? O segundo avanço é esse aqui, galera Esse aqui você tem que estar tá com certeza com o pop Porque o que, que você vai fazer? Você vai vir você vai pedir pro seu amigo Atrás, pegar e apagar O seu molotov, eu faço isso aqui, ó Eu venho, eu molotovo E venho pelo canto aqui, já com a puxada Aí meu amigo atrás, ele vai vir e já vai apagar E eu vou fazer essa pop aqui, ó, tá vendo, ó e já venho e já tento pegar os caras da caverna. Os caras da banana, ó, dificilmente eles vão estar, tá, tipo, focados aqui no meio. Você tem que falar pro seu time, ó, faz pressão na banana aí. Finge que vocês vão dominar essa banana pros, pra chamar a atenção dos caras que estão na banana. E você vem aqui no meio, na hora que essa smoke. Essa molotov é apagada, automaticamente os caras vão perceber que vai ser o rush. Só que não vai dar tempo e já vai estar tá explodindo uma flash na cara deles. Então, é só precisar de duas pessoas aqui, ó. Ele vem, eu vou molotovar. Deixa eu tacar molotov certo. Eu vou molotovar. O amigo que tá atrás de mim já vai vir apagar e já vai mirar MF pra mim. Nisso eu já tô aqui fazendo a popzinha. É, e já tô comendo a smoke aqui pra ver se tem alguém, já pega os cara da banana. Às vezes eu pego, mato os cara da banana antes dos cara da B1 mesmo dominar, então... É um avanço bom, vale a pena fazer e ele surpreende bastante. Teve, teve um campeonato que eu fiz esse, esse, essa jogada no round lá e que... Cara, deu muito certo, eu consegui matar os dois da caverna aqui e ainda consegui matar um cara da banana. ou ele se prendeu na árvore aqui porque ele viu que eu avancei e aí ele ficou lado aqui, eu consegui matar ele ainda. Então, cara, se vocês quiserem usar isso no time de vocês... São dois avanços. Só precisa saber a hora de fazer isso, né, galera? Você não pode... Isso aqui é uma vez no jogo. É, duas, assim, raramente você vai conseguir usar. Então, você tem que saber a hora de usar isso. Primeiro, você precisa estar com o spawn. E segundo, você precisa entender o que o time adversário está fazendo. Mas essas foram minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o seu like no vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou.